Pedir o pessoal para se inscrever no canal, deixar o like aí para poder crescer, crescer fazer os comentários. E logo que nós tivermos com 5 mil inscritos aí nós vamos fazer um sorteio. O vai sortear um, um diamantinho. E também umas variônicas. pessoal aí que tem acompanhado o canal